Olá, eu sou Natan Rafael Varoto. sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos. Recentemente, em fevereiro de 2020, defendi um mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação sobre orientação do professor Dr. Luiz Gonçalves Júnior. O título do estudo ficou... A prática social da mediação no futebol cadeirreiro, processos educativos decorrentes. E o objetivo foi identificar e compreender os processos educativos que decorrem da prática social da mediação no futebol cadeirreiro. Então, o futebol cadeirreiro é um jogo que é disputado em três tempos. No primeiro, as pessoas criam as regras. No segundo, as pessoas jogam a partir dessas regras. E no terceiro, há a mediação. Neste jogo, meninos e meninas jogam juntos, né? A partir dos pilares de respeito, cooperação e solidariedade, e não tem árbitre e árbitre, sim um mediador ou uma mediadora, que foi o foco do, da pesquisa. Né? A coleta de dados foi feita em São Paulo, a partir de entrevista semi-estruturada, o estudo foi feito a partir da pesquisa qualitativa e a análise dos dados foi feita a partir da fenomenologia também na, na modalidade fenômeno situado. né? É, emergiram aí das transcrições das entrevistas, depois da análise, duas categorias. Né? Uma versa sobre a construção do conhecimento acerca do futebol cadierreiro, visto que ainda é uma prática em um jogo novo né? no Brasil, no estado de São Paulo. Há poucos lugares que desenvolvem esse jogo. É, então, nas entrevistas deu para captar muito sobre como conhecer, como as pessoas conheceram este jogo, que a maioria foi em 2014 no mundial que teve da prática em São Paulo, é, e depois como, porque seguiu, né? Geralmente deu, é, deu continuidade nas comunidades de São Paulo. Então, eu fiz entrevista como pessoas que trabalham em projetos sociais em Sapopemba, no Grajaú, Capão Redondo. Né? E a segunda categoria versa sobre esses processos educativos que decorreram dessas vivências que tiveram com o futebol né? esses mediadores e mediadoras. E muito versa sobre a liderança que essas pessoas têm exercido em suas comunidades, A liderança juvenil, né, que é uma também das premissas do futebol cadeirreiro, então é, essas pessoas quando ocorrem em escolas, né, que tem um caso de um mediador, uma mediadora que fazia esses encontros em alguma escola, é, de resolver os conflitos que ali tinham, principalmente de transformação da visão de mundo, né? Por exemplo, tinha pessoas que eram homofóbicas e passaram a considerar e a respeitar as pessoas homossexuais, gays né? e lésbicas. E isso é tudo parte de um processo educativo que foi construído a partir das vivências com o futebol cardíaco e, sobretudo, mediando as partidas. Né? Porque dentro de uma partida em que meninos e meninas jogam juntos, acontecem diversas coisas principalmente no que tange a habilidade, ao contato com, os, com a bola nos pés. Né? É, geralmente os meninos possuem um pouco mais, isso não é uma regra, mas geralmente isso acontece. Há meninas sim que têm intimidade, mas a gente sabe que a construção aí, acerca especificamente do futebol é muito machista e não possibilita que meninas joguem. Então estar junto, é, meninos e meninas jogando, possibilita diversos olhares, diversas análises, né? então isso também é um processo de educação de construção de uma outra visão de mundo a partir dos mediadores e mediadoras que são jovens também que têm idade entre 18 e 25 anos isso foi o que nos possibilitou ali na, nessa pesquisa foi uma pesquisa muito gratificante a coleta foi feita em São Paulo com duas organizações envolvidas que é a Rede, de, Rede Paulista de Futebol de Rua e a Ação Educativa né? que tomam conta aí dos projetos e dessas pessoas que seguem com os encontros de futebol cadirreiro. Então foi muito importante construir uma outra visão sobre o futebol, que outro futebol é possível, e até na pluralidade desse futebol, né? Que a gente pode falar em futebols né? Porque há diversas maneiras de se entender, incorporar e vivenciar esse futebol. E o futebol cadirreiro é uma delas, né? Foi muito bom poder compartilhar com vocês estou à disposição muito obrigado